Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Steak A última vez que eu tava aqui, mano, eu transformei mil reais em três mil A gente triplicou a banca jogando Steak Joguei os slots aqui, acho que era o Sugar Rush, mano, tá jogando No vídeo de hoje, a gente vai novamente com a banca de mil reais Deixei mil reais aqui, tirei o resto do meu profit e vamos arriscar mil reais novamente O Steak é o melhor site do mundo de cassino online, mano Inclusive, apostas esportivas também, tá rolando aí né? as apostas da Copa do Mundo E além das apostas esportivas, a gente tem aí os jogos de cassino, né? Então a gente tem aqui os slots Que é o que eu mais gosto, acho mais divertido Pô, o Sweet Bonanza já ganhei dinheiro pra caramba Gate of Olympus quase nunca me deu bem Esse Sugar Rush eu me dei bem Esse Fantasy Dead não conheço, posso testar Ó, tem os slots do Papai Noel A gente pode fazer perto do Natal Cara, esse aqui me parece ser é interessante Sweet Festa Os slots de frutas, eles sempre fazem muito sucesso Parece que é basicamente um novo slot de frutas Parecido com o Sweet Bonanza Mas agora é Sweet Festa, meus amigos Vamos que vamos Caraca, bem parecido com o Sweet Bonanza Eu vou colocar 20% ou 10%, da tá? Da banca. 20% na primeira. Se der tudo errado, eu abaixo e vou gastando de 100 em 100. Mas vamos que vamos. Começou a primeira telinha. Vamos lá, velho. 10 rodadas. Primeira, não deu nada. O burro é um multiplicador, beleza. Multiplicador de 5x, multiplicador de 2x. Então tá, em vez de cair estrelas e tal, vão cair nos burrinhos com multiplicadores. Essa é a parte da festa? Eu acho que é isso. Deve ter alguma coisa diferente também. Com certeza tem que ter algo a mais. E olha só, beleza. 67 reais nessa rodadinha aqui. O pirulito tá com uma cor diferente, isso eu percebi. Então talvez ele tenha uma função diferente gente e deu ruim, nossa, vai, mais, mais, mais, mais sequência, mano Não deu, só deu mais multiplicador, deixa eu ver Tá, pelo menos eu acho que vai pagar os 100 reais Ficamos no zero a zero, praticamente Não, errei, eu tinha colocado 200 Vamos que vamos, galera 100 reais, negativo já Vamos tentar recuperar nessa parada aqui agora, mano E não tá dando sequência Ah não, velho Vai, vamos ganhar 200 reais agora nessa rodada É isso que eu quero, pra recuperar o preju o Multiplicador de 10x ali tava legal Mas não veio muitas sequências de frutas e tals Beleza, aí melhorou, melhorou Deu três pirulitos, significa que eu tenho cinco rodadas a mais Agora vamos ver se essas cinco rodadas a mais compensam ou não Ó, oh, beleza Tá melhorando, tá vindo bastante multiplicador Mas não tá dando muita sequência de frutas, doces e tals, velho Ah lá, vieram Dois burrinhos, bastante multiplicador Nada de sequência, cara, que tristeza, velho É isso, perdi de novo Já estou 250 negativo, brother Eu vou colocar trezentinho de uma vez Vamos lá, galera Maré de azar gigantesca até aqui, hein Vamos ver se agora começa um pouco de sorte, brother Ó, vamos lá, caindo bastante multiplicador Mas não tá dando sequência Agora encaixei uma sequência legal Tem multiplicador de 10x na tela Mas é só isso e mais nada E agora tem bastante sequência Dois multiplicadores altos Mas eu acho que não vai dar tanto Muita grana assim. É, tava certo. Bom, agora se cair bastante sequência e continuar caindo o multiplicador. Aí deu bom, velho. Vai fazer vezes 18. Ok. Tá pagando, velho. Agora começou a melhorar. Começou a pagar. Vamos ver se eu termino no lucro nessa última telinha aqui. Fazer vezes 15. Beleza. Então tá bom. Começou a melhorar. Eu coloquei 200, então agora. E olha como é que já começa bem, velho. Três multiplicadores na tela ao mesmo tempo, velho. Olha isso. Se tivesse vindo uma sequência mais forte, dava pra ter ganhado mil reais. Você tá doido. Ó, oh, ó, oh, um monte de fruta Mano, quanto burrinho, vai descendo burrinho Beleza, tá melhorando, galera Ó, oh, o jogo tá começando a me pagar, velho 117 numa tela, beleza Três pirulitos, e ó, oh, além dessa graninha aí Os três pirulitos vão dar cinco rodadas extras Então isso aí ajuda muito a gente tentar ganhar mais grana E recuperar o prejuízo que eu tive até aqui, velho Vamos lá, mais sequência, será que cai? Boa, boa Aí sim, velho, aí sim, olha isso Tanto que vai multiplicar Caraca, mano, boa e terminou com mais essas sequências aqui, um multiplicador de 10x, velho Beleza, pagou 390 Tamo de volta, galera E o três compras de 300, velho Vamos ver se essas três, uma delas estoura e uma delas sozinha dá mais de mil reais Vamos que vamos Começa agora a doideira, velho Olha o multiplicador ali, 25x o burrinho, mano E caiu outro burrinho de 5x pra ajudar ele Caraca, viado Na primeira tela vamos ter já um estúdio Toro, mano Olha o tanto Nossa, 370 em hum. uma rodadinha Beleza, tamo no lucro Banca total voltando aí pra mil reais Ó, vamos ver se cai Uh, caiu o burrinho de 15 vezes ali, cara E não para de cair em sequência Agora aqueceu aqui os motores, hein, mano Eu acho que esse game aqui vai pagar mil reais, velho Ó, quanto multiplicador Boa, é isso, já deu mil reais no lucro. Agora é só manter, vamos ver se consegue acertar mais umas sequências aí Não precisa de grandes coisas também não Porque eu acho que já foi, já entregou o que tinha que entregar, tá ligado? E talvez a gente acerte mais uma sequência de frutas nessa última terinha Acertamos, boa, beleza, é isso Ó, 25 vezes ali 996 em um game, tamo no lucro, galera Bom, tô com 600 reais de lucro, né? Eu queria pelo menos uns milão, cara Que é geralmente o meu alvo Pensei assim, e se a gente mandar ver esses 600 reais que a gente tá aqui De uma vez só Se de 600 for pra mil, eu paro aqui Agora, se der ruim, aí eu vou diminuir um pouco o valor. Vamos que vamos, cara. É só me dar mil reais e seiscentos que eu coloquei aqui, velho. 2x fácil. Será que caiu o terceiro pirulito? Não caiu. Nossa. Dois pirulitos, velho. Fiquei perto. Vamos lá. Já tá dando bom, galera. Porque olha isso. O tanto de sequência que tá dando. E multiplicador junto pra ajudar. É isso aí, velho. Falindo o steak. Vamos que vamos. Ó. Oh, Ó. Oh, no! Nossa, estoura, estoura na tela Os multiplicadores, beleza, vezes 14 Eu acho que no prejuízo já não tem como eu ficar Depois dessa telinha aqui Porque acabou de cair muito multiplicador junto ali, ó Beleza, já pagou 500 reais até aqui Eu coloquei 600, né? Se a gente perder alguma coisa agora, vai perder só 100 reais A não ser que mais uma sequência encaixe Nossa, perdi multiplicador de 50 vezes Que não bateu, velho Se tivesse dado aquele multiplicador ali 50 vezes é muita coisa Mas no fim das contas ainda deu um pouquinho de lucro 60 reais de lucro, tá bom Vou comprar uma entradinha de 200 reais e vamos passar meio que rápido aqui nela para ver quanto que a gente consegue fazer. Ó, oh, pode ser que dê muito bom, velho Pode ser que dê muito bom Várias sequências, vários multiplicadores E tá continuando sequência E toma sequência E desce mais sequência E desce mais multiplicador Nossa, estourei, cara Estourei A banca passou de 2K Caraca, velho Essa rodada aqui foi perfeita Entrei só com 200 Multiplicador de 100X Nossa, velho Se eu tivesse colocado o dobro Eu ia ter lucrado o dobro, né? Basicamente assim funciona as coisas, mano Mas tudo bem, velho Tudo bem Porque, ó, até aqui já pagou mil reais Só esse game aqui Que provavelmente vai ser último. Porque eu já passei 2.500 reais de banca E tava estourado, galera Tava estourado Esquece 2.525 reais de banca Comecei perdendo Cheguei a ter um prejuízo ali De uns 300 ou 400 reais no começo Eu perdi 500 Quase perdi metade da banca E aí conseguimos um profit aí De 150% velho Valeu por assistir esse vídeo Tamo junto demais, galera O stake é o melhor site, velho O link vai estar tá na descrição Vocês podem depois estar aqui sem medo Tô com a minha grana aqui, ó 2.500 Vou retirar 1.500 e vou deixar bilão aqui Posso fazer na hora aqui um saque de criptomoedas com meu endereço de Bitcoin E cai pra minha conta o valor que eu quiser E aí você pode depositar da mesma forma, galera Usando qualquer uma dessas criptomoedas aqui Ou então depositando com o dinheiro mesmo Tamo junto, até o próximo vídeo Falou!